E aí, galera! Beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui. Seguinte, manos... Vocês estão ligados aí que houve uma atualização onde a Rockstar adicionou nosso querido Fusquinha no GTA V, certo? E hoje, galera, o Fusquinha vai passar por um teste incrível! Ou seja, vamos colocar ele pra descer... A maior rampa Do mundo GTA V Ó, umas fusquinha verde tá aqui porque Fusquinha com essas cores clássicas Rodas é, Ih, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Falta quebrando ali, mano Os caras tão atirando na polícia ali, velho Vamos sair daqui Ó, dá pra fazer drift com esse fusca, mano Pera aí Então a gente vai descer com o fusquinha Vamos ver quanto é que ele pega de velocidade Na mega rampa e aí? Eu não vi, mano. Nem sei quanto custa o Fusca é, no GTA Online, né, mano? Eu não, não cheguei a, a abrir meu GTA Online pra ver. Mas deixa eu ver onde tá a rampa, ó. Temos duas rampas, como sempre. Aquela mais inclinadinha e essa aqui que é a maior de todas. Então, bora pra inclinada. Vamos ver como é que o Fusquinha se sai na incrível mega rampa. Bora! Então vamos lá, tá dando um tremelique aqui ó, na, na rampa Acho que eu spawnei duas, mano Seguinte, vamos ver aqui Quanto que ele vai pegar, lembrando que o velocímetro Está ao lado Certo? Essa aqui não costuma pegar muita velocidade não Porque você perde muito tempo tentando encaixar o carro aí vamos ver como é que ele vai sair Espero que ele não enrosque, ele tá meio baixinho, mano Qualquer coisa eu levanto ele Vai, calma Fusca, calma ó oh, o bicho 200 300 km por hora o Fusquita pegou aqui nessa daqui como eu disse ela não não, não, não pega muito a velô, não mano caraca o motor desse Fusca tá bolado hein, velho Nossa não não não não não não estraga não que eu preciso desse Fusca Caraca, velho Deu pau no motor, mano Pegou acho que 300 km por hora Certo Essa daqui Não pega muita velocidade O carro até demorou ali pra, pra pegar o Aderência, né Vamos descer na outra A gente vai descer em primeira pessoa também Olha lá Vamos descer em primeira pessoa Bora, galera, para a maior de todas Bom, enfim Estamos aqui Ó, oh, altura. Rapaz do céu, mano. Vamos ver se o Fosqueta vai sair bem na mega rampa. Ai, vai. Uhul. Caraca, que ele tá pegando velocidade. Meu Deus. 500 quilômetros por hora, meu. o motor já fundiu. Caraca, mano. Olha o cara! Mano. Não, peraí, Fusquinha. Não explode, não. Pelo amor de Deus. Caraca, moleque. aí, Mano. Caraca, velho. 500 km por hora no fusqueta, maluco! Ó, o drift, ó, o drift! Bom, galera, vou, vamos testar novamente? Eu vou ficar em primeira pessoa. Cara, se usar aquela habilidade do Franklin de dar aquela congelada no time, tá ligado? O carro fica muito mais veloz. Não sei porquê, não sei se as coisas ficam mais lentas, o carro fica mais rápido. Mas aí a gente desce em primeira pessoa, depois tenta fazer com aquela. Aquele especial do Franklin É né, pra ver como é que ele se sai Vamos lá hein galera Ó, Primeira pessoa Vamos ver quanto é, como é que ele vai se sair Fosquinha que uh! o negócio chega a passo Caraca só na primeira Tá saindo Tá saindo Ah eu não tô conseguindo controlar Caraca, mano Não vou deixar bater não, hora. Então vamos, vamos ao seguinte, já vamos emendar aqui Com a habilidade do Franklin, mano Vamos ver, nossa, cara, esse Fuscar vai passar de 100 mil Vamos por hora, cara Eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora pra subir, né Vou usar a habilidade do Franklin Consertar aqui o carro Ó É aqui, ó Beleza, vambora, vai Ó Se liga Ó, já tá nos 300 km por hora 400 500 600 700 800 Novecentos. Mil. Caralho, mil e duzentos. Caraca, moleque. Caraca, moro no motor, veio Agora Meu Deus do céu, véio. Agora, agora, agora vou deixar, velho Olha isso, mano. Olha o Fusquita. Caraca. Que que virou Virou estatística Mano, foi 1.200 km por hora Cara, como assim, véi? Fusca envenenada <risos> Galera, esse foi o vídeo Quem sabe a gente faz aí um Esse fusquinho aqui contra uma Ferrari Já pensou? Rapaz, 1.200 km por hora Que loucura, hein? Mas é isso Depois a gente testa aí pra ver Quanto que ele pega junto com a Ferrari Ia ser legal Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. E fui!